Reduziria o tamanho do Estado para fazer uma reforma é, tributária para reduzir impostos. Pô, o cara ganha 1.500 mil reais para pagar imposto de renda? Que sacanagem é essa? E não sobe aquela merda daquela, daquela tabela? Né? O cara vai pagar imposto de renda? Ah, que seja 5 mil reais, tem que ganhar dinheiro. Eu tiraria todos aqueles penduricalhos dos salários que eles ficam para o governo e daria para o funcionário. Né? pô eu vi aí é, gente pegando dinheiro do governo através é, de, daquele incentivo do empresa grande na né? época ali atrás é, você paga a imposta... apartamento para botar dinheiro no apartamento. Pois é. Para que isso? Para comprar mais fazenda, comprar mais boi, arranjar mais propina. Não, não, não, não, não. não. Vamos, ver Vamos economizar e fazer mais com menos. O, o, o empreendedor não precisa ser eficiente, porque se eu ser eu, se, se muito gordo ter uma máquina muito muito pesada, eu tenho que botar isso no preço e não consigo competir. Automaticamente eu quebro, OK? Por que o governo é diferente? Por que que quando ele é ineficiente, ele tira mais dinheiro da sociedade para ele gastar mais, para roubar mais. Não é isso. Com certeza. OK, não. Nós temos que fazer o seguinte, é tentar reduzir primeiro a máquina pública. O Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo e que recebe menos por aquilo que paga, nós precisamos é melhorar a gestão do Estado brasileiro. Só isso. Puta, o que tem de negro sem fazer nada, o que faz de coisa errada? Assim, o estado é coisa é completamente de louco. Coisa de louco. Coisa de louco. Eu queria trabalhar num, assim, um... que ele não, não, não, não. não. <risos> assim, ó, Luciano, pega aí, é teu, faz o que tu queres. Puta do caralho, a gente já pensasse. Foda-se, tem dinheiro infinito, vai. É, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não quero nem dinheiro. Me não, dá, não, sei, mas o dinheiro fazer isso. Me, dá, assim, tu ó, me dá uma prefeitura, um Estado, uma coisa assim, é ah, teu entendi. Faz o que tu, o que tu sabe. Faz a pensada assim. Eu acho que aí assim, de 10 mil, tu baixa pra 3 mil funcionários. O problema é que mesmo que tu vire prefeito, não, eu... tu não consegue. Não, é, aí é que é, tá. É por isso que eu digo. É só uma Um cara só, um cara só não é o Salvador da Pátria. Precisa botar mais gente inteligente que lê o livro certo, do liberalismo econômico e tal. E vai lá, enxuga a máquina e entrega mais com menos para dar com que as pessoas paguem menos impostos. Hã? E assim, agora é o seguinte, né? eu estava falando. Quanto mais, é sério, eu, vou, eu vou pegar mais imposto, mais imposto, o Brasil fica mais caro, menos indústrias, menos emprego, mais pobreza. E assim por diante, é simples. Concordo, acho é que tinha isso. que existia só o imposto de renda. Não tem que ter imposto sobre consumo e nem das empresas. Você sabe que aqui no Brasil é assim, né? É tudo em cascata, né? cascata. Os Estados Unidos, eu já falei para vocês. É. Chega aqui, aí pode ter um monte de distribuidor, Compre não paga farinha, nada. Imposto. Lá na, na ponta, paga o imposto. Com imposto. Mas só que paga imposto. pouco. Porque se eles fizerem uma reforma tributária, fazendo com que os mesmos paguem mais... E a maioria não pague nada, vai aumentar a sonegação, a evasão de impostos, vai quebrar as pessoas que pagam impostos e aumentar o informal. Nós temos que baixar os impostos, para que não vale a pena sonegar e que todo mundo pague pouco e todo mundo pague. Senão, eu vou dizer para vocês, tem países. Não quero nem falar o um nome Que pode ser A fábrica do mundo E o comércio do mundo Porque as mercadorias <risos> As mercadorias chegam No nosso país hoje Sem pagar imposto Transaciona Lá para os países escandinavos, um vem um pouco de avião por lá, vem um avião por cá. Aí isso aqui custa 30 centavos, entra no Brasil por 30 centavos. Não pagou imposto de importação, não pagou PIS, não pagou CONFINS, não pagou nada. Olha, ah, é para o consumidor é ótimo. Ok, não, mas <risos> o consumidor tem que saber que está destruindo a fábrica nacional. Está destruindo a fábrica nacional, está destruindo o comércio aqui no Brasil e no futuro não vai ter mais emprego. Alguém vai chupar o emprego todo e nós vamos chupar o dedo. Isso está acontecendo no Brasil hoje. É, aviões, aviões, aviões chegando no Brasil hoje sem pagar um centavo de imposto. Denúncia aí, galera. Okay? Quem se fode é o, é o cara lá que está okay? comprando Está tá acontecendo isso. Tá, tá A Receita Federal precisa ver isso. Os pagamentos são feitos.